9h59, chegamos ao fim dessa edição do Alerta Brasil, vem aí Tiago Moraes com outras notícias no Hora News, bom fim de semana, até mais. Olá, olha, a Operação Lava Jato denunciou o ex-governador de São Paulo e atual senador José Serra por lavagem de dinheiro e a Polícia Federal faz buscas nesse momento contra ele na capital paulista. Vamos chamar o repórter Lucas Carvalho, que acompanha desde cedo esse assunto. Lucas, onde você está e o que já se sabe sobre essa denúncia do Ministério Público contra o senador? Olá para você que acompanha a programação da Record News, a gente fala aqui da Zona Oeste de São Paulo, nós estamos em frente à casa da família do senador.